Sejam todos bem-vindos ao canal. O tema do vídeo de hoje é O que são os Zangbetos? Eu sou a Renata e espero ter a companhia de vocês até o final desse vídeo. Os Zangbetos são rituais praticados em alguns países do continente africano. A palavra Zangbeto significa homens da noite pois esse ritual foi criado pelos guardiões das aldeias em que viviam. Mas o tempo passou, e esse ritual se transformou em uma religião local, praticada em algumas tribos de países como Benin e Togo. Os zangbetos são estruturas feitas com palha, onde segundo seus praticantes, espíritos selvagens não humanos, entram e passam a dançar. Para muitas pessoas, esse culto representa a força da bruxaria que existe na África. Algumas pessoas já foram até esses locais, para presenciar como estruturas de palhas, saem dançando no meio do ritual. Mas afinal, quem criou os Zangbetos? De acordo com a lenda, Zangbeto e seus dois irmãos, estavam lutando um contra o outro pelo trono de seu pai, quando na noite anterior à batalha final, Zangbeto, o mais novo, que liderou um pequeno exército, e foi assediado pelos outros dois irmãos, teve uma visão. Uma entidade sobrenatural sugeria que ele e seus soldados se cobrissem de palha e fossem de encontro a seus inimigos que fingindo serem espíritos da floresta. O truque funcionou. Seus dois irmãos ficaram com medo e fugiram. O irmão mais novo se tornou o novo rei. A lenda reforça a figura de Zangubeto, apresentada como libertadora e protetora dos fracos. Zangubeto, portanto, veio a ser adorado com o tempo, apesar de seu trabalho principal acontecer à noite, Zangbeto começou a fazer aparições também durante o dia, a fim de mostrar a todos seus poderes sobrenaturais. Zangbetos fazem sua aparição quando o ministro da adoração, chamado Zangang, em pé na frente de uma casa, começa a chamar pelo nome de vários Zangbetos. Quatro seres saem então de dentro de uma casa, cada um deles usa uma cobertura diferente feita com chifres e pedaços de couro. Este ritual ocorre em um lugar público, onde as pessoas se reúnem. Alguns músicos tocam bateria e chifres durante a performance dos Zangbetos. Os seres mais venerados da aldeia são Raio e Sakipata varíola. Os outros dois Zangbetos são chamados a força da juventude e a grande potência. Cada ser cultuado é acompanhado por pelo menos dois Betovis, os filhos dos vigias noturnos, jovens iniciados da sociedade secreta local de Zangbeto. Um mistério. Os praticantes dessa religião mantêm seus segredos muito bem guardados. Alguns curiosos e estudiosos já foram a esses locais a fim de descobrir mais sobre supostos espíritos dançarinos. Nenhum membro dessas tribos, revelam os mistérios acerca dos anguibetos. No entanto, muitos afirmam que tudo isso, não passe apenas de truques, a fim de aparentar uma possível manifestação sobrenatural. Para outros, essa é uma prova do sobrenatural, e da força da alta magia praticada pelos africanos. pé